Então, o meu processo criativo começa muito pela procura de materiais e por eh, encontrar... Eh, uh, às vezes vou mais ao encontro de produtos que sejam de carácter eh, industrial e transformo-os muito para coisas mais orgânicas que, que tenham mais a ver com... A natureza, por vezes, é um pouco a minha referência para fazer estas mudanças aos materiais. A partir daí também comecei a perceber que se calhar essa utilização desses materiais tão da indústria não fazia sentido e comecei um pouco a procurar eu própria fazer as minhas próprias redes, neste caso, fazer o meu próprio material a partir daquilo que, era, que eu via que era o material comprado na indústria e de forma a comparar e tentar encontrar um pouco o meu caminho também a partir daí e neste momento o Adicar não viu que uso para fazer a minha própria rede e vem tudo um pouco daí